Enquanto só no pare não toca, pegando seu batom de cereja. Eu bebo cereja, eu bebo você Enquanto só no pare não toca, pega seu batom de cereja. Eu bebo cereja, eu bebo cereja. É pessoal e todo mundo tá dando aquela espiadinha na nova edição do Big Brother Brasil. E no vídeo de hoje, eu, Bruno Sica, vou revelar como estão os integrantes atualmente do BBB21. Então, ó, se inscreva no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora. batom de cereja já sabe de quem eu estou falando né pessoal sim do Rodolfo o ex-BBB conquistou milhares de fãs e em 2021 ao lado do Israel conquistou aí a música mais executada do ano com a música batom de cereja além de conquistar milhares de fãs nas redes sociais antes de entrar no BBB ele tinha 1,5 milhões aí de seguidores e depois saiu da casa Olha só, está com 10 milhões de seguidores. O Rodolfo, todo mundo sabe né, que dentro do reality, ele aí teve alguns deslizes e pediu desculpas e mostrou e né, enalteceu falando que errou. E isso deu mais força a ele que soube aprender e ter uma nova oportunidade. O Rodolfo né, fez aí parcerias com vários cantores e também com a nossa querida Juliette na carreira dela musical então Rodolfo aí ó conseguiu tirar de letra a sua participação no BBB 21 não saiu como campeão mas conseguiu conquistar milhares de fãs e mais e mais aí enaltecer seu trabalho na música uma outra participante aí é a Sara Andrade eu confesso pessoal que no início do jogo né naquele lado nas primeiras semanas a Sara e esse Brasil todo tinha a torcida com ela né mas por alguns deslizes também ela acabou sendo semi-cancelada. Ela aí, conquistava aí, vários seguidores nas redes sociais e várias vezes ela conseguia atingir vários números e depois, com algumas atitudes, só caía. Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, minha cola aqui até travou, viu? só por falar disso, viu? A loira tinha ao todo 18 mil seguidores e atualmente ela está com 9 milhões. A Sarah fez aí, diversas campanhas comerciais e ela está faturando muito dinheiro, sim. A última, ela fez uma campanha ao lado da Boca Roça. A Bianca Andrade, né, que ela participou do BBB20. E elas aí fizeram, estrelaram, melhor dizendo, né, uma campanha de uma famosa cervejaria. A Sara ela namorou recentemente aí o ex-campeão, ex-campeão não, né, o ex-A Fazenda ou Lucas Viana. E essa relação é sempre bem conturbada, né? Tem horas que eles estão juntos, tem horas que não. Então, nessa questão, se a Sara está namorando ou está solteira, é uma interrogação. Então, até o momento, ela está solteira, mas pode estar namorando. Então, a Sara aí, ó, tá aproveitando muito bem essa sua vida como ex BBB 21. Continuando aqui, agora eu vou falar dela. Toda vez, todo mundo fala que ela mal tomava banho dentro da casa mais vigiada do Brasil. Sabe de que eu estou falando, né? Da ViTube. A youtuber aí, né, conquista ainda mais fãs e antes mesmo de entrar na casa mais vigiada, ela tinha milhares aí de seguidores. Nas redes sociais, ela tinha ao todo 16,2 milhões de seguidores. E atualmente, ela está aí com 22 milhões. Quando ela deixou a casa, né, ela viu que ela estava cancelada pelas atitudes e até ela mesma, ela não gostou de nada, nada que ela viu. Então ela ficou um pouquinho afastada e ela viu que as atitudes dela não foram tão bem vindas, né, até mesmo com seus próprios fãs. E ela agora está assim, se posicionando de uma forma diferente e também do lado sentimental, né, que ela descobriu que ela foi traída e agora ela está aí, ó, na farra, literalmente. Ela faz até questão de brincar, né? Ela mesmo se deu o título de piranha Corna. Olha só a Vitube. E muitas pessoas falam que numa uma dessas festinhas, né? Ela acabou se relacionando com o Arthur Piccoli. Sim, o Arthur de Conduru. O ex-BBB, ele sim, está faturando alto. Ele até fez uma participação uma campanha aí, de uma famosa chevejaria. Ele até pintou o cabelo, né? Falando de cremosidade entenderam aí, né? Ele está faturando alto, mas ele também sempre vai nas redes sociais, fala, né, expõe o quanto ele é ameaçado até hoje por alguns fãs, porque não aceitam o fim do relacionamento dele que ele teve dentro da casa com a atriz Carla Dias. Atualmente, o Arthur, além de fazer diversas campanhas, né, ele também marca presença VIPs, né, ele também faz aí várias ações aí, solidárias para algumas pessoas que ele conhece e algumas comunidades da cidade dele Olha, palminhas aí para o Arthur E o Arthur, só para você ter uma ideia Antes de entrar na casa Mais vigiada do Brasil Tinha ao todo 50 mil seguidores E atualmente o Arthur está com Quase 5 milhões Eu falei agora há pouquinho né, Do Arthur de Kunduru e falando dele, sim, da Carla Dias. Essa atriz aí que é maravilhosa, sim, desde o início da carreira dela, entrou no BBB, protagonizou aquele paredão fake, que não vamos entrar em detalhes. Ah, por falar em paredão fake, você tem que assistir, né? Vale bem, bom ou bem, né? Relembrar todos os paredões que já tiveram da história do BBB até hoje. Então, ó, selecione o card aqui e assista todos os paredões do BBB é muito bom você vai ver aí quem protagonizou melhor essa cena do paredão falso a Carla Dias foi a protagonista do BBB 21 no paredão falso né todo mundo se lembra daquela cena ela agachada falando pedindo o Arthur em namoro mas esse namoro não vingou pós aí BBB a Carla né se estrelou aí né e ela foi maravilhosamente bem protagonizando os dois filmes falando sobre a história de né, Susana von Richthofen. Lógico, gravou antes do BBB, mas foi lançado depois, que foi em 2021, pós aí BBB. E ela se saiu muito bem. Além de conquistar mais e mais fãs, fazer diversas campanhas, ela recentemente, né, no final do ano, ela participou ao lado do Luana Santana. Ela assumiu um novo namoro, um novo romance ao lado do vereador de São Paulo, o Felipe Beccari. E ela faz questão nas redes sociais enaltecer esse novo romance. Antes de entrar no BBB, a Carla tinha 2 milhões de seguidores. E atualmente ela conta aí com quase 10 milhões. É, pessoal, muita coisa aconteceu pós BBB21 com esses participantes, né? E vários recordes tiveram o BBB21. Quer saber mais dos recordes? Assista esse vídeo aqui, seleciona o card depois e assista os recordes do BBB21. Continuando, e ela que foi considerada a bela adormecida de toda a história do Big Brother Brasil. Sabe de quem eu estou falando, né? Da nossa querida Polka. Depois que ela deixou o BBB, ela estourou aí com várias músicas e fazendo várias presenças, vários shows por aí nesse Brasil afora. É, a Pouca mostra que ela é uma pessoa realmente do bem. Se ela tivesse realmente acordado no jogo todo, com certeza ela estaria na grande final. Sim, a Pouca é super gente boa e eu até sigo nas redes sociais. Por falar em rede social, a Pouca tinha ao todo 11,4 milhões de seguidores. E depois que deixou o BBB 21, ela está aí atualmente com 15 milhões. Olha, deu um up aí na carreira. E ela continua assim super amiga da Carla Dias, da Camila de Luca e da campeã Juliette. E por falar, né, que a pouca está loiríssima. E agora, para tudo, eu vou falar dela. A cancelada da edição do Big Brother Brasil de todas as histórias e que bateu o recorde mundial da história de eliminação, sim. Carol Conká, sim, a cancelada da edição. A Carol Conká quando deixou o Big Brother Brasil, sofreu um impacto né, com os fãs, né? Que tem mesmo, os mesmos fãs mesmo desde o início da carreira. Viram, não gostaram nada, nada do que viram dela dentro do BBB? Sim, ela está aí se reerguendo, lançou diversas músicas e eu confesso que eu gostei. E ela ganhou também, pós o BBB, um documentário falando de toda a trajetória dela dentro da casa. Ela está aí se reerguendo na carreira dela, né? lógico, mostrando a força que ela tem com a música e os fãs estão recuperando toda a verdade que tinham com ela. Olha, eu torço para que isso aconteça, que a gente tem que dar uma segunda chance, sim, que essa questão de cancelamento, em alguns momentos, né, não tem nada a ver, a gente tem que dar uma oportunidade para a pessoa, sim. A Carol Conká, antes de entrar no BBB, ela tinha ao todo 1,5 milhões aí de seguidores e agora ela está com quase 2 milhões. E por falar em cancelados ou ex-BBBs cancelados e por aí vai, estou falando agora do Nego Jean. Ele, né, que teve uma situação bem mais delicada que a Carol Conká, ele foi lá e fez questão de dar até as redes sociais que ele não teve o mesmo tratamento que a Lumena, a Carol Conká e o ProJ tiveram depois que eles foram cancelados e falou que a TV Globo não deu nenhuma atenção para ele. Estou falando do Nego Di, ele que se afastou aí, recentemente das redes sociais, ele que falou, vou dar uma pausa né, e vou cuidar da minha saúde. E cuidou mesmo. Ele fez um antes e depois da saúde dele, ele emagreceu mais de 30 quilos. E agora ele está aí retomando a sua carreira como humorista. O Nego Di, antes de entrar na casa mais famosa do Brasil, ele tinha aí um milhão de seguidores. E mantém o mesmo número até hoje. é Pessoal, vamos dar essa nova oportunidade também para o Nego Dia. Por falar de uma pessoa que teve uma nova oportunidade, ele que foi lá e bateu o botão, falou que pediu para sair do BBB, estou falando do ator Lucas Penteado. Depois que saiu da casa mais famosa do Brasil, que ele teve aquela desistência, né? ele foi acolhido por diversos artistas, por diversas celebridades, e dando uma nova oportunidade para ele. Ele estrelou diversas campanhas e está faturando alto. Ele mantém o um contrato aí com a TV Globo para o serviço de streaming. Então, logo mais, a gente vai ver ele atuando em algum trabalho aí na telinha. O Lucas Penteado, antes de entrar na casa mais famosa do Brasil, o ex Malhação, né? Ele tinha cerca de 180 mil seguidores e, atualmente, está com quase 9 milhões. E agora, faço questão de enaltecer ela. Ela foi a primeira eliminada, perdi até a voz Estou falando dela, da nossa querida Kerline. Ela não ganhou o BBB, ela foi a primeira eliminada, mas ela está lucrando, sim, até hoje. Muitos fãs né, se sensibilizaram com a situação dela, por estar sem voz, por ser a primeira eliminada, mas ela está mostrando o sujeitinho dela, carismático, conquistando várias, várias pessoas nas redes sociais e, olha, a Kerline está faturando alto. Ela, recentemente, participou aí da campanha mundial aí do filme Pânico. Então, a Kerline merece uma segunda oportunidade. Antes da estreia da Fazendola, muitas pessoas viram e pediram a participação dela no reality da Record, mas ela não foi confirmada daquela vez. Será que, nesse ano de 2022, Kerline vai participar da Fazenda? Eu torço para que sim, e eu acredito que você é aí também. A Kerline, antes de entrar no BBB, ela tinha ao todo 50 mil seguidores e atualmente ela está com mais de 2 milhões, é pessoal, vamos apoiar a nossa Kerline sim! Ah, você aí deve estar estranhando, né? Cadê Bruno? Juliette, Gil e por aí vai. Pessoal, está aí na primeira lista que eu fiz de como estão os ex-participantes do BBB21. Se você não assistiu o primeiro vídeo, olha só, viu? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e assista a parte 1 dessa lista que eu fiz de como estão os participantes do BBB21 hoje. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.